Olá todo mundo, eu sou a Isa e hoje nós iremos continuar a saga Recebidos Pagos e vamos falar sobre a loja My Taste Alternative ou My Taste Express. No Instagram ela tá como loja My Taste Alt, eu vou deixar todos os links e arrobas aqui na descrição. É uma loja de moda alternativa. lembra que eu falei para vocês? No vídeo das minhas joias alternativas. Que eu tava procurando roupas alternativas. Procurei faz muito tempo. E eu nunca encontrava. Então se você também tá procurando e achou meu vídeo. Eu vou ficar muito feliz. Porque eu queria ter encontrado vídeos. Na né, época que eu tava procurando. E eu vi muita gente falando do... Corset cinto deles Que é um cintinho que custa 40 reais Eu acho que agora aumentou o preço Mas eu paguei 40 reais nele É um cinto corset que tipo, é tipo um tamanho único E pra deixar a cintura fina Mas é um cinto, então ele não machuca E por ele eu vi vários outros produtos E eu fiquei rondando, como eu faço com todas as lojas Pra ver se era uma loja confiável E realmente é uma loja confiável Ela tem 32 mil seguidores No Instagram, então assim né e eu fiz o pedido de três coisas, porque essa foi a única loja que eu encontrei, o moletom cropped, que é o moletom que vem até aqui e é de manga comprida e tem capuz. E eu achei ele lá por 140 reais, só que eu queria tanto que eu falei que eu ia comprar. No total da minha compra eu gastei 164 reais, não, não tive frete e eu usei um cupom de Halloween, eu comprei tudo em outubro. Que me tirou 41 reais, então ficou esse final aí. A primeira peça que a gente vai ver é esse cinto que todo mundo fala pra caramba. E foi também a primeira peça que chegou. Só que assim, gente, vou explicar já antes pra vocês. É uma loja que importa coisas. Então se tiver é, taxa, qualquer coisa, eles que vão pagar. E é nessa loja que eu vou comprar pra sempre agora, porque eu sou sempre taxada, né? Eu falei pra vocês no vídeo da gente. Então foi a primeira coisa que chegou. E eu achei muito engraçado, porque quando chegou, chegou com esse papel aqui... Da Shopping. Aí quando eu abri, veio esse cinto maravilhoso. Ó, ele tem um velcro atrás. Ele é desse tamanho aqui. Cabe todo mundo aqui dentro. Cabe qualquer pessoa de qualquer tamanho. E eu acho que tem como a gente apertar mais aqui. Mas ele veio no máximo apertado. Enfim, é um cinto bem único assim. Cabe em todo mundo mesmo. Eu já estou aqui com a minha roupa mais alternativa. Que encontrei no armário pra colocar ele. Ó, atrás é assim. É um velcro bem forte. Eu só tenho medo que ele fique muito usado depois, ó. Que eu achei esquisito, só que fica bem marcado, ó. Fica bem dobradinho. Vou colocar agora aqui, né? Ó. É assim que fica. Ele marca bastante aqui essa... Fica dobradinho. não sei o que é isso, mas eu vi no de todo mundo. Então eu imagino que tá tudo bem. Ó. Eu achei que ele ficou lindo com essa calça. E eu achei muito legal a ideia de ser tipo um corset, só que ser um, um cinto, né? E ele é muito barato também. Então eu, eu amei, super aprovado. Fiquei muito feliz. A única coisa estranha foi esse negócio de virtuos shop mesmo, mas a gente entende. E dá pra usar com qualquer coisa, né? Eu acho que tem de outras cores, não tenho certeza. O link tá aqui na descrição. Agora, o próximo item vai ser o meu moletom. Que eu. O moletom e um par de presilhinhas de mão chegaram juntos. Ai, eu não lembro quanto tempo tudo demorou pra chegar, deixa eu ver. Eu fiz o pedido 18 de outubro, dia 4 de novembro, que eu recebi os códigos de rastreio, ou seja, demorou pra enviar, né? E chegou... Ah, não! Chegou em menos de um mês. Tudo. Bom... Veio aqui num, num plastiquinho, nem mostrei porque é desinteressante. Veio solta os, os traquitilíticos que vem junto. E aqui eu encontrei, tipo, essa costura. Tipo, não é perfeito, né? Fiquei um pouco chateada porque foi caro, gente. 140 reais no moletom não é algo que eu pago todo dia. Eu nem compro moletom porque eu acho caro. Mas eu gostei porque dá pra usar isso aqui em calça se eu quiser. Dá pra usar onde eu quiser. o meio que ele é soltinho, assim, até porque eu não tenho nenhuma corrente. Eu comprei o um moletom do tamanho M, fiquei com medo que fosse ficar grande, né? Porque ele é um moletom bem justinho. Ele é muito legal, depois eu vi que tinha preto liso, porque quando eu fui comprar não tinha os pretos liso. Ele é assim. Acho que não adianta muito mostrar na câmera, tem que mostrar no o corpo. Olha! Meu Deus, parece que eu vou assaltar algum lugar. <risos> Olha só que coisa mais linda. Eu sou apaixonada. Eu só acho que o buraco aqui é um pouco pequeno. Mas ele vai abrir com o tempo, né? Vem a máscara junto, embutida. Pra dar pra sair de boaça. Eu achei muito pequeno esse, isso aqui. E a minha mão é extremamente fina. Eu achei que o M ficou um pouco justinho. Eu queria que ele ficasse mais larguinho, assim. Tipo, aqui atrás ele ficou larguinho, sabe? Mas nos braços... Não sei se... Até agora eu não sei se a forma é pequena. Se o meu braço... É grande, sim, porque meu braço não é grande, mas eu tava louca por uma coisa assim, porque eu amo isso, meu Deus, eu não tinha nada, ó. Esse é o resultado final, assim, por dizer, né, dele, aqui nessa região e nas costas tá de boa, mas eu tô sentindo ele um pouquinho pegando em mim aqui, assim, não sei se, é porque eu tô usando também a manguinha embaixo, mas eu achei um pouquinho justo nos braços, Tipo, serviu certinho, o tamanho tá certinho aqui, tá bem folgadinho nas minhas mangas. Tá certo ao, o comprimento, né? Eu sei que se eu comprasse o G, ele não ia dar certo, eu ia ficar com uma manga enorme, né? Eu amei, vou com certeza usar não sei quando, não sei onde, porque eu não sei em qual momento da vida você usar isso. Acho que o ideal era usar tipo um topzinho. Agora, que a gente tá aqui toda montada no esqueleto. A gente vai continuar nessa vibe esqueleto que eu nem tinha percebido e vai falar sobre as presilhas, que no caso o Matheus colocou na cabeça dele. <risos> Mas ó, essa aqui são presilhas que eu já tinha visto há, nossa, muitos anos atrás no AliExpress e eu não tinha comprado porque não compensava naquela época, né, na porque eu usava AliExpress muito, assim... Tipo, toda semana comprava alguma coisa. A gente só comprava coisas até 10 dólares. Esse era o nosso máximo, assim. Tipo, até 20, 30 reais. Então, eu vi essas coisinhas lá. Mas eu não comprei. Olha só. Eu achei elas muito bem feitas. Eu comprei um par. Só que vieram três. Que as outras estão na cabeça do Matheus. Pra mim... Todas essas presilhas são muito difíceis de mexer. Ah, esqueci de falar o valor delas, né? Foi muito barato também, gente. Foi R$25,00 o par. E vieram três. Então, pra mim, essas coisinhas aqui... Eu acho que isso tinha que ser maior um pouquinho. Mas eu admito que ia aparecer, talvez. Pra mim, qualquer coisa de cabelo é muito difícil de pôr. Então, eu acho que vocês até viram já. Eu usei em um vídeo. Ela não segura muito o cabelo. Mas é pelo fecho dela mesmo. Mas eu gostei bastante, assim. Por mais que eu não saiba usar, eu achei que ela prende muito bem e ela fica na cabeça. E é a coisa mais fofa do mundo. Sério, eu fiquei muito realizada de comprar, de verdade. Eu achei que o valor tava muito bom. Vamos tentar prender mais cabelo aqui. Ficou bom? <risos> Ai, gente, essas foram as minhas comprinhas. Eu diria que valeu a pena, que eu gostei, que todas chegaram em menos de um mês. Eu amei muito Todas são de muita boa qualidade E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, deixa o seu like Se você já comprou nessa loja, deixa o seu comentário aí Fala aí o que você comprou, o que você achou Se você gostou dessas roupas Se você acha que tá propensa a comprar porque eu mostrei Vai que eles me dão um cupom E não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal Tchau